Boa tarde a todas e todos os presentes, já fui avisado que temos apenas 60 minutos dentro do nosso escopo de trabalho nessa tarde, então eu vou adiantar os processos aqui, e nós temos os relatos, né, para seguir com os relatos da inspeção, porque a negação da cidadania solicita a vocês que as perguntas sejam encaminhadas, como sempre, ao João que está ali à minha direita, à esquerda de vocês, e combino aqui com os demais colegas que eu cumprimento, o Luiz, a Nelma o Mike eh, sejam muito bem-vindos a essa mesa e é importante que nós estejamos aqui pelos conselhos de psicologia, né, os conselhos regionais, e o conselho federal, mas, acima de tudo que isso é um esforço coletivo não só dos conselhos, mas das demais entidades envolvidas, a AB, onde nós estamos o Ministério Público e outras demais entidades uma pauta super importante rapidamente então, eh, Pode falar primeiro, o que o mais pedi para falar depois. Você pode, né? Eu vou falar primeiro. Pode. Então, estou aqui solicitando os colegas que querem falar primeiro, a Buranela. Se propõem a falar. Então, o colega dela lá do Maranhão, São Luís, Terra Maravilhosa. Ah, inicialmente, nós tínhamos um tempo de 20 minutos. 20 vezes 3 dá uma hora. Não abre nada. Eu queria combinar com você. Você pode ter ser 15 pode ser? Pode? Então, beleza. Tente aí na nós. Vamos lá. Tá ligado, já? Tá. Boa tarde, então boa noite, né? Praticamente eu quero dizer da satisfação de estar aqui. Agradecer ao Conselho Federal de Psicologia por ter formalizado esse convite para a gente, que não nos orgulha, na verdade, apesar da nossa terra ser tão maravilhosa como o Rodrigo já falou. Mas o motivo de estar nessa mesa é que o estado do Maranhão ficou entre os estados com o quadro né, tão grave, um dos mais graves do estado, da, da federação é, com relação a essa inspeção. Então isso para a gente é um motivo de muita preocupação, porque a gente lamenta imensamente, a exemplo do que já foi citado aqui nas, nas falas anteriores, o dramático quadro com que as pessoas têm sido submetidas pelo Estado Democrático de Direito, né? que a gente tanto fala disso, mas que de fato a gente tem um autoritarismo muito grande e as condições é, de aprisionamento que o país vive hoje. Então, no estado do Maranhão, nós fizemos uma articulação com vários órgãos, o Ministério Público através da Promotoria da Saúde, com a Secretaria Especial de Direitos Humanos e Articulação Popular, que é a Sedpop, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, com o Conselho Regional de Serviço Social e com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que é uma ONG atuante na área do, do controle social sobre os presos dentro do Estado. Mas no ato da nossa, assim também como nós dialogamos com a coordenação de saúde mental do estado do Maranhão, mas no ato da inspeção, nós só podemos contar com dois representantes externos ao Conselho de Psicologia, que foi o Ministério Público e o Conselho Regional de Serviço Social. Infelizmente, os demais não puderam estar presentes na data que a gente definiu para a inspeção, que ela ocorreu no dia 7 de maio de 2015. Então, a gente não podia mais prorrogar esse momento dado o prazo nacional que a gente havia recebido. Eu quero relatar também que o Estado do Maranhão... É louvável o fato dele não ter um manicômio judici judicial, nem um hospital é, para presos judiciais, mas isso não significa dizer que não tenham as pessoas nessas condições. Nós realizamos a inspeção dentro do hospital, que é chamado Hospital Nina Rodrigues, é um hospital de referência no Estado para emergências psiquiátricas. Ele é muito antigo, ele é desde 1970, 61, se não me falha a memória. E esse hospital, ele hoje é exclusivo para atender urgência e emergência psiquiátrica. No entanto, ele está ah, por força de um termo de convênio com com a Justiça né, e com a Secretaria é, de, administração de Justiça e Administração Penitenciária recebendo os presos de Justiça desde de 2012, que ele está fazendo esse trabalho. Então, o hospital, ele... ele tem uma capacidade a partir desse convênio para a receber 20 presos, né? toda a estrutura dele é para isso, que já é muito precária para receber os 20 presos. No entanto, nós encontramos 82 pessoas dentro do, é, nessas condições no hospital, sendo 76 homens e 6 mulheres. E é, dentro do convênio não existe previsão para atendimento às mulheres. No entanto, a gente encontrou mulheres sendo atendidas e essas mulheres também sendo atendidas junto com os homens, sem distinção de espaço físico. É, com relação aos recursos humanos, nós encontramos um quadro que é composto por 20 agentes, e vigilantes, dois auxiliares de serviços gerais, oito auxiliares e técnicos de enfermagem, dois médicos clínicos, três psiquiatra, um terapeuta ocupacional, dois assistentes sociais, nove enfermeiros, um educador físico e dois nutricionista. Como vocês podem ver, não tem psicólogo compondo o quadro de atendimento. O diretor do hospital apresentou para a gente documentação de solicitação do, de psicólogo para esse quadro, mas não foi atendido até esse momento. Também não há setor jurídico, é, serviços né, dessa, dessa natureza para essas pessoas. E esse quadro de pessoal, ele é um quadro composto, seja pelos profissionais da saúde, seja pelos profissionais da SEJAP, que fazem a ocupação do espaço de trabalho. Quanto ao acompanhamento, as pessoas internadas, elas possuem um prontuário individual os médicos fazem acompanhamento uma média de 13 pacientes semanais, com visita ao setor duas vezes por semana apenas, e eles têm atividade com o educador físico e o terapeuta ocupacional que realiza algumas atividades semanalmente, entretanto, nem todos participam dessas atividades. Os próprios pacientes se organizam em si e decidem quem vai participar ou não da atividade. Os pacientes em emergência são encaminhados à unidade de pronto atendimento que é no próprio local. As acomodações né, quanto à estrutura física, as acomodações íntimas dos pacientes é, da população interna da instituição são celas coletivas com média de 25 presos por acomodação. Possui um anexo que é uma enfermaria onde as mulheres ficam junto com os homens nesse espaço. Esse é o que tem a menor característica de presídio porque os demais ficam todos no mini presídio dentro do hospital. A ventilação é para cá. Diferente dos, das outras alas, alas né, do hospital, o único espaço climatizado é o anexo da, da enfermaria a iluminação é regular, os dormitórios, não há cama suficiente para todos, muitos dormem em colchões no chão e nós encontramos os presos dormindo debaixo das camas por falta de espaço para essas pessoas serem acomodadas no mesmo local. Então, tem a cama e por falta de espaço, outro dorme debaixo dessa cama, né? A gente inclusive deu o flagrante da pessoa dormindo nessas condições. A limpeza é realizada por uma equipe terceirizada, apenas duas vezes por semana. Então, eles retiram os presos do local e fazem uma limpeza geral nesse espaço, no momento em que eles podem pegar um pouco de sol externamente ou quando vão às atividades com o educador físico. Armários não são individuais, não há responsabilidade de segurança, não há espaço de isolamento isolado em casas de, de em casos de agitação, eles não, possuem essa não têm essa possibilidade. O acesso às áreas externas do alojamento não são livres, ocorre duas vezes ao dia. Né? Esse banho de sol que é alternado de uma hora, cada pavilhão tem acesso. Não há espaço reservado para intimidades. É, a, a convivência íntima acontece, né? apesar de tudo isso, eles botam o um lençol e tem a convivência íntima, o hospital permite isso. O hospital fornece preservativo aos pacientes. É, no hospital sempre teve presos de justiça, mas somente em 2012 que virou uma ala é, específica para isso. Eram três acomodações e mais um corredor que virou uma, terceira, uma quarta acomodação e a enfermaria que atende toda essa população. A modalidade de atendimento, os presos provisórios ou definitivos são encaminhados ao hospital sem a devida documentação referente aos seus processos judiciais, a exemplo do que já foi citado aqui, se o juiz entender que ele deve mandar para lá, ele determina judicialmente e nem sequer a documentação é encaminhada. É, geralmente eles encaminham em virtude de intercorrência de surto ou crise nos estabelecimentos de origem, bem como alguns presos são encaminhados devido a possíveis ameaças aos estabelecimentos penais onde eles estavam atualmente. Eu não sei se vocês se recordam, em 2012, o estado do Maranhão teve uma crise no sistema carcerário que foi uma... <risos> Uma, uma cena né, muito dramática foi a decapitação de muitos presos dentro de, do complexo penitenciário chamado Pedrinhas, então daí surgiu essas alternativas né, e tem muitos problemas de conflito dentro do sistema penitenciário não há controle do número de exames de sanidade mental nem de cessação de periculosidade e exames toxicológicos são realizados no último mês também os mesmos não são reavaliados apenas quando há uma ordem judicial para que isso ocorra. Nos hospitais existem pacientes com posse de alta médica, mas não receberam autorização judicial para retornar ao convívio familiar. Apesar da avaliação da equipe, né, eles permanecem no mesmo local e avalumando o número de pessoas lá dentro. Então, é um desmando do poder judiciário muito grande, ao mesmo tempo um descaso para com aquelas pessoas que ficam ali somente sobre a custódia da saúde. É, não foram apresentados documentos que permitissem uma, uma enumeração dos pacientes com alta, né? também a gente não conseguiu saber quantos desses pacientes estavam com alta, a documentação não é organizada. Os pacientes negaram haver acesso né, da Defensoria Pública, embora o assessor jurídico da Secretaria de Saúde ateste que existe o, o trabalho da Defensoria Pública, mas os pacientes se reclamaram muito sobre isso. Os os pontuários são mantidos dentro de pastas guardadas em uma sala acessível somente aos profissionais do hospital. É, dentro do próprio hospital existe uma junta pericial, né, e é exemplo do que nós vimos hoje pela manhã, que não é aconselhável o próprio hospital fazer essa avaliação, mas o hospital possui uma junta pericial. Essa junta ela é formada por uma equipe de um psicólogo, um assistente social, quatro psiquiatras, dois enfermeiros, dois assistentes administrativos e um coordenador. A participação dos outros profissionais, né, ou seja, o que difere do médico na elaboração do laudo, ocorre parcialmente, pois apenas um psiquiatra solicita a presença dos demais profissionais na elaboração dos documentos. Os exames de cessação de periculosidade só são realizados quando solicitados judicialmente. Os pacientes judiciários possuem laudos psicológicos prontos, mesmo que não sejam solicitados pelo juiz. E aí é uma pergunta né, que eu deixo para ele este seminário, que a gente tem trabalhado bastante, que assim como o psiquiatra, o psicólogo também pode fazer a avaliação, mas essa avaliação, até hoje, ela não é aproveitada valorizada pelo operador do direito, e esse trabalho, ele fica um trabalho é, é, periférico, né, dentro dessa, dessa conjuntura. Então, acho que essa é uma questão para a gente se ater, porque a psicologia, apesar dela ser e hoje eu fiquei muito feliz na mesa pela manhã, né? Do quanto que o, o foi dito que esse laudo ele pode ser importante para o juiz ter uma decisão sensata a respeito da situação, mas nem sempre esse documento ele é valorizado. Né? A única coisa que é valorizada, pelo menos na experiência do Maranhão, é o laudo do psiquiatra, do psicólogo não. Então a gente observa que o psicólogo é, ele é mais figurativo dentro dessa equipe. Né? Ele está lá cumprindo um protocolo, mas de fato não há a valorização desse trabalho que a gente lamenta bastante é... Com relação ao conhecimento né, do Pai PJ e do Pai Lia, a equipe conhece, mas não tem ainda a adotação desses procedimentos. O trabalho é feito de forma tradicional ainda, como a gente já também ouviu falar dos relatos anteriores. Com relação à família, né, os familiares e amigos podem fazer visita todas as quarta-feiras, quando a família oriunda do interior, ela pode visitar a qualquer momento, que a instituição, ela permite que isso ocorra. Com relação à ligação telefônica, alguns podem fazer mas essa ligação telefônica é o próprio profissional que usa do seu telefone porque ele tem bônus e aí ele liga para os seus familiares a instituição ela não, não, não auxilia nesse sentido. O hospital, né, como eu disse no começo, ele é destinado a atender pessoas com sofrimento psíquico em nível de urgência e emergência, né, psiquiátrica de 24 horas e ambulatorial. E observou-se que após o provimento número 8 de 2014, a ala, a ala psiquiátrica é, destinada aos pacientes passou a receber o maior número de pacientes que encontra-se superlotado nesse momento que a gente fez a inspeção e até hoje também, o que vai viabilizar um trabalho terapêutico com respeito à dignidade e cidadania que é o propósito dessa mesa nesse momento. É, Ressalta-se ainda que, embora haja uma parceria entre a Secretaria de Saúde, Secretaria Pública e de Justiça, não há um fluxo de informação entre os pacientes e as instituições que atendem integralmente esse sujeito. Eu quero dizer que, no momento da inspeção, o diretor do hospital, que é um psicólogo, no momento, ele apresentou um documento, um dossiê, composto por várias denúncias já feitas da situação que os pacientes se encontram dentro desse hospital, mas que nenhuma solução foi tomada até então. É, o hospital, já para finalizar, né, e eu já estou levando aqui os o chucho na canela para encerrar o hospital não tem controle da situação judicial dos encaminhados recebendo também presos sem diagnóstico de tratamento mental, observou-se transformação de enfermaria em um pequeno pavilhão do sistema penitenciário, a direção do hospital informa que recebe as pessoas para serem atendidas nessa ala por ordem judicial como também pessoas em condições de alta médica permanecem internado é, Come <laughs> on e a gente então com relação a todo esse quadro o Conselho Regional de Psicologia fez uma reunião posterior à inspeção e formulou a denúncia dessa situação para as autoridades locais, já foi protocolado a situação do hospital para o governador do estado do Maranhão com o um pedido de audiência do conselho junto com os demais parceiros para debater a situação desses presos assim também como foi encaminhado Adoro, ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a Procuradoria Geral de Justiça, a Ordem dos Advogados do Maranhão, a Secretaria de Direitos Humanos e também aos parceiros de luta é, no sentido de dar ciência à situação identificada na inspeção, que foi a, so a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, o Conselho Regional de Serviço Social. Além disso, né, é, além disso, nós também estamos em a, a situação do Estado do Maranhão para o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Mas eu encerro dizendo que há uma perspectiva né, boa para o Estado do Maranhão, que a gente vislumbra com o novo governo e a coordenação de saúde mental, que já abortou uma proposta que era do governo anterior, de abrir o manicômio judicial no Estado do Maranhão, foi preparado prédio, as estruturas físicas estavam todas prontas, só faltava transferir esses, essas pessoas, mas a, o atual governo já interrompeu essa, essa proposta que vinha sendo tratada no governo anterior e afirma que a, o que está acontecendo Previsto na legislação será a meta ser executada pela, pela atual Secretaria de Saúde e a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária. Muito obrigada. Obrigado, Nelma. E já passo imediatamente a palavra para o companheiro Luiz Romano, que é lá do Conselho Regional de Psicologia do Pará. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa é, tarde. Nós realizamos uma inspeção no, no Hospital de Custódia do Pará e contamos com o apoio da, dos parceiros da, da OAB, do Conselho Regional de Serviço Social, do Movimento da Luta Antimanicomial. É, e, de grosso modo, eu acho que o que nós observamos pouco difere daquilo que foi descrito pelas outras, pelas outras é, pelos outros conceitos, pelas outras expressões o que significa que há um certo, uma certa uniformidade se perguntou há pouco sobre como trabalhar é uma uniformidade uma ação uniforme a gente parte de uma constatação de que a situação é uniforme significa que alguma coisa deu certo que um projeto deu certo para que as coisas funcionem exatamente do jeito que são. É, então, ao invés de descrever de o que nós observamos, que não é diferente do que foi dito, eu vou fazer alguns comentários acerca de, daquilo que a gente está discutindo aqui, do tema desta mesa, que é exatamente a responder, a tentar responder a questão do porquê a negação da cidadania. É, Inicialmente, uns dados. A população carcerária total no Brasil, a gente, a gente realizou um seminário é, é, semana passada em, em Belém, e um, um dirigente do DP apresentou esses dados para a gente. A população carcerária total no Brasil é de 607.731 pessoas, que estão colocadas em 376.664 é, vagas ou seja, nós temos uma, o dobro de, de população em relação a número de é, é importante referir em relação a isso que o número de mandados de prisão e no Brasil beira um milhão. Né? Então, quando se fala em redução da maioridade penal e agravamento de pena, é uma coisa absolutamente fora da realidade. Mas este não é o nosso tema aqui. É, um detalhe interessante é, em, em medida de segurança, nós temos aproximadamente 6.097 pessoas em medida de segurança hoje no Brasil. Sendo que, em internamento, 2.497. Isso corresponde aproximadamente a 0,5% da população carcerária total. É, é, e aí, uma, um, um, uma pequena observação. Desse total de 607 mil pessoas encarceradas, nós temos 93,4% são homens e 6,6% são mulheres. Enquanto nós temos na população geral praticamente a metade de homem e metade de mulher, nós temos na população encarcerada 96% de homens. Em relação às pessoas que têm sofrimento psíquico e, e, e estão encarcerados, é aproximadamente 0,5% do meio. E a população, segundo os estudos epidemiológicos, que fazem é, levantamento das pessoas, pelo menos que têm as chamações mais graves doenças esquizofrenia mais graves, esquizofrenia, é, é, Psicose maior depressiva, enfim, os transtornos é, é, os estudos epidemiológicos indicam em torno de 1 a 4%. Então, se nós pegarmos a população já, fizemos a, a relação: 50% homens, 50% mulheres na sociedade. No, no sistema carcerário, 96% homens. E, e, e fomos é, fazer essa assim, mesma observação em relação às pessoas que têm transtorno. Né, em torno de 1% na sociedade, e no sistema carcelário mantém a mesma proporção, significa que o homem é muito mais perigoso do que o louco Essa é uma conclusão óbvia. E eu diria que esta, esta conclusão é, é, não seria ser assim, o homem... Mas eu acho que um aspecto relacionado à nossa cultura é que é machismo. Que é machismo, a ideia de que o homem é superior à mulher, a ideia de que a gente vai resolver os nossos conflitos através do uso da violência, da força, etc, etc, etc. Quer dizer, um traço cultural que é marcante, ou seja, o machismo é uma variável muito mais importante para escrever e discutir a violência do que ter ou não ter transtorno mental. É, então, essa é uma, é uma observação que conduz ao entendimento que existe algo relativo à cultura, algo relativo às ideias, aos pensamentos, aos sentimentos, aos afetos que, que estão postos na sociedade e que são muito mais é, é importantes para que a gente compreenda né, o fenômeno da violência, o fenômeno, o fenômeno da criminalidade. É, isso me leva a pensar a questão da medida de segurança. Foi dito aqui pela doutora Cristina Reuter é, que a medida de segurança ela faz parte de um momento histórico onde se pensava a, a necessidade de criação de leis especiais para pessoas especiais, onde se diferenciava a existência não só de pessoas, mas como de espaços, de ambientes que se entendiam intrinsecamente perigosos, intrinsecamente diferentes, é, é, inspirados nas ideias de Lomboso, Garofalo, enfim, uma série de, de, é, de pesquisadores que, que estudavam essa, a questão da, da, da violência a partir da, da caracterização de que haveria algumas pessoas que seriam intrinsecamente mais, intrinsecamente perigosas. Né? Ou seja, pessoas diferentes, que deveriam ter um tratamento diferente. É isto que está posto, e é isto que foi posto no Código Penal Brasileiro. Né? Quando a gente fala a necessidade da desconstrução da lógica manicomial, e se a gente for pensar a medida de segurança ela é, exatamente, é exatamente a configuração da lógica manicomial dentro do Código Penal Brasileiro. O Robert Castelo sintetizava a questão da lógica manicomial e dizia: a síntese ela tem pelo menos três elementos: né? a ideia de que os loucos são perigosos e irresponsáveis aqui isso é que conduz a ideia da imputabilidade. Né? considerar a ideia imputável é, é entendê-lo como irresponsável e naturalmente, intrinsecamente perigoso. A síntese peniliana, para a questão, falava do, do, de uma tecnologia, que é exatamente a tecnologia manicomial, a tecnologia da exclusão e tratava de um saber de um saber de uma profissão de, uma, de um técnico que seria responsável por responder né, acerca do destino acerca, é, um técnico é, capaz, considerado capaz é, é, de dizer acerca das verdades sobre aquele sujeito né, que é o psiquiatra que é o médico né. e é exatamente isso que está posto no que eu digo que é funil da medida de segurança. Você tem. Inicialmente, o sujeito comete o um crime, e é considerado doente mental e ele entra. Independente das diferentes, das diferentes formas, né? é o deficiente mental, é, é a pessoa que, tem, que é considerada esquizofrênica, é a pessoa que tem. Que, independente do crime, é um fundir, entra tudo e encaixa dentro daquele. Daquela mesma, é, daquela mesma formatação que, que, que leva à consideração do que é o inimputável né? depois que entra aonde tá, diferentes formas de delitos diferentes formas de diferentes pessoas com, com diferentes aspectos subjetivos, enfim tudo é, é colocado dentro do funil e aqui na ponta do funil tem o um tal do exame de cessação de periculosidade no que pressupõe exatamente a periculosidade e o funil o que está dentro do funil é o HCTP é o hospital de custódia então você tem esta uma boca enorme que a é funil e aqui embaixo você tem um sujeito responsável pessoalmente para dizer se é ou não se é a periculosidade então isto é a lógica monocomial a lógica monocomial não é só o não é só o hospital, não é só o hospício a lógica manicomial é a concepção que nós temos acerca do que é a loucura, acerca de como tratar, como trabalhar, é de uma perspectiva unitária, de um saber, ou de uma perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, né? e o tipo de tecnologia que se vai utilizar para trabalhar com isso. É manicomial, não é isolamento, é asilo. Né? Então isso é o que está posto na, no Código Penal, isso é o que é a medida de segurança. E enquanto isso estiver no Código Penal Brasileiro, a gente vai estar tá reproduzindo sistematicamente a experiência que nós, que nós observamos hoje. Então, a gente vai ficar esperando, ou vai ficar sempre na dependência, de que um pai TJ, de que um pai li de que algum juiz é sensível, de que algum produtor comprometido, de que algum tipo de mobilização possa propor alternativas e estratégias para mudar essa realidade. Então, a gente vai ficar sempre correndo atrás. Então, gente, eu acho que o desafio de construir alternativas, de mudar a onda, que nós estávamos falando aqui ainda há pouco, passa pelo compromisso que nós temos de mudar o Código Penal brasileiro. Está em processo, está em processo de discussão, o Código Penal hoje. Né? Então, aparentemente, é um avanço, no sentido de que se tira a figura do HCTP. Mas, mantendo a ideia da imputabilidade, mantendo a ideia da periculosidade, nós vamos retornar para a lei anterior, ao Código Penal, que havia... É e que tinha exatamente essa configuração. Nada vai assegurar de que nós vamos ter experiências diferentes a partir da simples eliminação do, do hospital de custódia. Então é preciso superar a questão da periculosidade, é superar. Então, eu acho que eu queria apresentar como proposição, como proposição para. A, a, o Conselho Federal de Psicologia acho que é aproveitar o momento para órgãos dos advogados do Brasil ampliando o debate por exemplo, para a Associação de Psiquiatria Brasileira e a Associação de Psiquiatria Brasileira atualmente realiza uma campanha para combater o preconceito contra o doente mental e não existe preconceito maior contra o doente que é considerado perigoso, intrinsecamente perigoso. Né? Então, eu, eu, eu queria propor tá, que daqui surgisse que se formasse uma comissão, Rogério, tá, se formasse uma comissão, que se buscasse uma mobilização, uma articulação, Conselho Federal de Psicologia, Ordens dos Advogados do Brasil, Associação de Psiquiatria, é, movimento da luta Antimunicomial, no sentido de que para que a gente mude a onda, é preciso que a gente tenha projeto. O que, é que nós queremos em relação a, a este quadro para mudar efetivamente a realidade que nós vivenciamos hoje? No sentido, por exemplo, de substituir a ideia de imputabilidade pela ideia de responsabilização. De substituir a ideia de periculosidade pela ideia de cuidado a pessoas em situação de sofrimento mental que cometem delitos que substituir a ideia da, da exame de sensação de periculosidade por uma ação articulada, interprofissional, multidisciplinar, que possa é, é, fazer com que a gente visualize uma realidade diferente. Então, eu queria deixar como proposição, para tá, que o Conselho Federal, junto com a OAB, que está realizando esse seminário, no sentido de encabeçar um, um movimento, para que nós possamos construir, efetivamente, uma proposta alternativa de projetos de lei ao Código Penal, tá? que faça e que permita com que a gente supere esta medida de segurança, que é a última, talvez, um dos últimos bastiões do, do nazifascismo na legislação penal brasileira. E um outro aspecto que eu acho que é interessante, dentro dessa perspectiva de transformação, que é a superação de um outro absurdo jurídico, Tá, que é a história da conversão de pena em medida de segurança, que é a manutenção, dentro do Código Penal Brasileiro, da, da possibilidade do regime jurídico, da história do sistema do duplo binário, né? a manutenção de duas formas jurídicas para estar tá imputando. Então, seria uma, uma, outra, uma outra lógica que precisa ser superada, essa história da, da, da conversão da pena em medida de segurança. Então é isso, gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Luiz, não só pelas palavras, mas pela disciplina com o tempo, e passo a palavra imediatamente ao Mike, que é do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Boa tarde a todas e a todos. É, gostaria de agradecer também o convite para que o 09 pudesse participar dessa mesa. Ah, Protesto. Gostaria de chegar aqui para contar a experiência de Goiás como uma experiência muito exitosa pelo fato de nós sermos o estado que tem o PAILI, que é o Programa de Atenção Integral ao louco infrator Mas, infelizmente, a história não é tão é, exitosa assim na prática é, que nós podemos observar no presídio que nós fomos fazer a inspeção. A ah, inspeção. No decorrer da fala dos colegas, eu comecei a anotar algumas coisas, então se minha fala ficar um pouco confusa, me desculpem, porque eu estou com, com o computador e com as anotações também. É, nós fizemos a inspeção em Goiás no dia 30 de abril de 2015. Né? Antes disso, no mês de fevereiro ainda, nós havíamos feito o convite a algumas instituições, a algumas instituições da sociedade civil e também ao governo do estado de Goiás para comporem a equipe de inspeção. Dentre algumas instituições estava a OAB, a Sessão Goiás, o Ministério Público, a Secretaria de Estado da Saúde, né, que foi representada pelo Superintendente de Atenção Integral à Saúde do Estado, juntamente com ah, os representantes do Paimim, o Centro de Referência em Direitos Humanos Cajueiro, que é ligado à Igreja Católica pela Congregação Jesuíta, na Casa da Juventude, e o comitê de ideal de prevenção e combate à tortura, uh, o qual o Conselho Regional de Psicologia tem assento. Infelizmente, ainda nós não temos um, um mecanismo de prevenção e combate à tortura no Estado e o comitê tem feito, dentro do possível, uh, esse papel no Estado de Guaraz. Essas foram as instituições que foram chamadas, a priori, para fazerem a, a reunião inicial né, de discussão de como é que se daria a nossa inspeção no Estado de Goiás. Foi passada pelo Conselho Federal, assim como os outros conselhos receberam, uma lista né, de locais que possivelmente é, tivessem pessoas em medidas de segurança. No Estado de Goiás nós não temos manicômio judiciário, o que já é um avanço, nós não temos hospital de custódia, de custódia nem ala nem psiquiátrica, em nenhum presídio no Estado. Né, a, graças a muita vontade política da época, mas também a, as pessoas que estavam à frente do Paulinho. Né, amanhã nós estaremos aqui com a Maria Aparecida, que é uma psicóloga do Paulin que encabeçou esse projeto no seu início, em 2006, juntamente com o Ministério Público, com a figura do Dr. Arou, do Caetano, né, que é, tem mudado um pouco a realidade no estado de Goiás. Então, hoje nós, nós estamos orgulho de dizer que nós não temos manicômio judiciário. É, o Pauline, né, vou tentar explicar brevemente, já que amanhã a Maria Aparecida vai estar aqui, ela poderá fazer isso com maestria. Ele faz ah, a ponte, digamos assim, dessas pessoas que são em medida de segurança com o sistema único de saúde. Então, ah, quando feito a avaliação e essa pessoa né, em medida de segurança tem condições de continuar é, em liberdade, é, como o um atendimento psicossocial ambulatorial, essa pessoa é encaminhada para o CAPS, é, para as terapêuticas e caso contrário, ela é encaminhada para um hospital psiquiátrico conveniado com o um Sistema Único de Saúde. Ela não deveria ficar dentro do presídio. Isso é o que está no projeto, no programa, o que deveria acontecer. Voltando então para a equipe que de fato foi para a inspeção. Nós somos a equipe de uh, a Comissão de Direitos Humanos do 09, a Comissão de Psicologia, Psicologia Jurídica, a Comissão de Orientação e Fiscalização, o PAILIN e o Comitê de Cidade de Prevenção e Combate à Tortura infelizmente no estado de Goiás não foi repassado para a gente né? a informação que não foi repassada é que não há representante da Ampasa então nós sentamos com o Ministério Público local né? na cidade de Itumbiara que é o local onde nós fizemos a nossa inspeção mas o, ministério, o promotor tinha ido dois dias antes da nossa inspeção né? como foi passado de última hora o contato também foi feito de última hora e a UAB, a sessão Goiás também não, não pediu junto com a gente porque o nosso representante que foi indicado teve um compromisso de última hora inadiável e solicitou a representante da OAB na cidade que nos acompanhasse, mas por uma questão do presídio ficar em uma zona rural, a gente não conseguiu sinal de celular, até mesmo por conta dos bloqueadores de celular do presídio, não conseguimos contato de forma alguma com ela, então infelizmente também não participaram. Bom, o presídio é o presídio é regional Antônio Barrote, aqui em Tumbiara, na região, da, na, na zona rural, em um povoado chamado Sarandi. Né? O acesso é fácil. Foi fundado em 9 de junho de 2009. É subordinada à estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a capacidade máxima é de 252 detentos. No momento de inspeção nós tínhamos 418 detentos, né, dos quais 33 eram mulheres, 121 eram detentos condenados, 261 presos provisórios e 3 em medida de segurança. É, apela quase 166% a capacidade é, do presídio. Não é à toa que no dia 12 de abril né, desse ano, antes da nossa inspeção, houve uma fuga desse presídio e um mês depois, no dia 11 de maio 11 dias depois da nossa inspeção houve nova fuga do mesmo presídio né? houve rebelião um e fuga do mesmo presídio é um o corpo de colaboradores que nós conseguimos encontrar na instituição na área administrativa tem 13 pessoas a parte operacional né, de segurança tem 47 a enfermagem tem uma enfermeira e três técnicos tem um odontólogo no presídio um, dois auxiliares de odontologia, tem um médico clínico e um psiquiatra que estava em processo de recondução novamente para o presídio, porque ele, o contrato dele havia sido encerrado. Infelizmente, não se tem assistente social, e aí eles estavam é, com o um objetivo de é um, carceiro, um, um agente carcerário que tinha acabado de chamar o curso de serviço social Ser conduzido para o serviço social da instituição né? Quais aspectos psicológicos vão estar envolvidos nesse atendimento social Desse, de, desse agente é, penitenciário como assistente social Só futuramente a gente vai saber Psicólogo, infelizmente, não há uma instituição na, na, no momento da, da inspeção há mais de 120 dias. Né? Então, isso, infelizmente, fez com que o nosso relatório na parte de psicologia né, ficasse muito pobre, porque a gente não, não tinha informação, não tinha documentos que nos informasse a respeito do serviço de psicologia. Todas as informações que nós conseguimos foi com a enfermeira, que é a coordenadora técnica em saúde da instituição. Uh, com relação a esses três detentos uh, Que estão em medida de segurança São considerados iniputáveis e são assisti assistidos pelo Pailin. Né? Como eu havia dito, uh, o Pailin, né? esse programa preconiza que esses sujeitos sejam atendidos pela estrutura do sistema único de saúde, o que nesse caso não estava acontecendo, porque nem psicólogo na instituição uh, tem. E é uma questão muito séria, porque na mesa, em mesa anterior foi falado, é, a respeito da necessidade né, da gente... É, da gente romper com essa lógica manicomial, mas a gente vê a própria estrutura do Estado, a própria estrutura do poder público boicotando o SUS. Né? A gente em Goiás, assim como no Rio de Janeiro, as OAS estão tomando conta de todos os serviços estaduais de saúde. O município de Goiânia já estuda implementar também OS nos serviços públicos de saúde, nos CAIS, que são Centros de Atenção Integral à Saúde. Daqui uns dias os CAPs também né, estarão aí pelas OSs. Infelizmente, a gente, enquanto trabalhador do SUS, de onde eu falo, é, não vai conseguir avançar com as políticas públicas que, de fato, garantam direitos humanos. A gente tem sofrido essa, essa, essa, esse boicote do próprio poder público. Na cidade, existe um CAPS 2, né, que atende a, a região, e esses detentos que estão em medidas de segurança, no caso 2, porque um é considerado, nas palavras do diretor da unidade, muito perigoso, ele não sai da cela, não será dentro do próprio presídio, raríssimas vezes. E quando ele tinha atendimento uh, psicossocial, é, geralmente um agente carcerário ficava próximo por conta dele ser muito perigoso Os outros dois é, frequentam o CAPS do município e participam principalmente das atividades de terapia ocupacional A equipe multidisciplinar é incompleta, né, quase que inexistente porque a enfermeira, como coordenadora técnica, mal teve tempo para nos auxiliar, né, tendo que socorrer todas as demandas de saúde que existiam na unidade, em uma unidade com 418 detentos, imagine só. A assistência jurídica também é inexistente a assistência em saúde deficitária, quando necessitam fazer né, os laudos né, psiquiátricos e psicológicos, é solicitado ao Tribunal de Justiça do Estado que a junta pericial do Tribunal de Justiça realize essa, esses laudos, essas avaliações. A gente visualizou a superlotação em uma das celas e eu consegui contar 11 detentos e essa cela foi feita para três pessoas e desses detentos, dois dormem dentro do banheiro. Uh, não existe armário individual porque não existe armário dentro das celas. Né? Eles colocam as roupas como na, nas próprias estruturas de ferro como se fosse, como se fosse varal e ali a roupa fica veste, vai lá dentro do banheiro lava a roupa na p coloca ali de novo secou, veste, assim que funciona todo o processo uh, relato de alimentação precária foi umânime uh, de todos os, os, os detentos, né, todos os presos porque naquela condição eles estão presos não tem reeducação nenhuma ali uh, o, que, o que chegou pra gente é que às vezes é, chega arroz, feijão e mamão cozido para o almoço ou para o jantar, mamão cozido, mamão verde cozido, tu faz ele como se fosse chuchu, é isso que chega. Violência física também foi relatado. e os presos disseram para a gente que existia um local dentro da instituição, em que era uma sala de triagem que eles tinham espancado o rapaz na noite anterior, nós tentamos acesso, mas não conseguimos, o fato de não estarmos com o promotor de justiça é, impediu nossa entrada, digamos assim, porque a gente não tinha prerrogativa para adentrar a esse espaço. Então nós ficamos só na denúncia e não pudemos... Não pudemos, de fato, observar se havia mesmo esse local. Ah, as situações de respeito aos direitos humanos ali são gritantes, infelizmente. Ah, aí A gente percebeu que o projeto de singular desses três detentos que estão em medida de segurança, ele existe. Está lá no pontuário, mas ele não está sendo cumprido por falta de profissional na instituição, né? que, de acordo com o diretor à época, seria recontratado, já havia sido enviado alguns ofícios que nunca foram respondidos, mas seria recontratado, só não se sabe quando. Né? Basicamente, isso eu vou deixar o restante, se tiver perguntas. Obrigado. solicitar os colegas aqui da mesa que pudessem acelerar um pouco as suas falas em virtude da da questão da nossa limitação de tempo e nós temos, tivemos apenas uma questão encaminhada à mesa mas eu creio que nós temos também pessoas que gostariam de fazer alguma, alguma pergunta à mesa mas acima de tudo também algum comentário em relação ao que foi dito aqui tanto nessa mesa quanto na mesa anterior eu queria combinar uma regrinha com vocês são 17h34 companheiro, confere então nós temos 11 minutos ainda isso, então eu gostaria de conversar com vocês, se é possível que vocês concordem que cada um, se for fazer uma pergunta ou uma intervenção, que tenha até um minuto para fazer isso, para que mais pessoas possam participar. Pode ser assim? E aí eu controlo o tempo aqui. Combinado? Como lá em Minas, quem consente, vamos lá. E aí eu abro primeiro para a plateia e depois para é, a mesa. Aí quando você for responder, se tiver alguma coisa, abro aí para vocês. Pois não, seu nome... Fernanda, veja se é possível acender esse microfone aí ao lado, tem como? Esse negócio funciona? Ah, tem ali, ah, tem ali. É, meu nome é Fernanda, eu sou mineira também, mas eu estou representando o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo. Né? Eu sou militante do Núcleo da Lutante Manicomial, então estou vindo como militante. Né? Eu fui na inspeção como militante. É, é engraçado vocês falarem de sujeira. Né, que, que os presídios e os HCTP são nojentos de sujeira. O HCTP do Espírito Santo até o chão. Né, e, e isso nos espantou extremamente. Eu nem sei se é uma pergunta, eu acho que é um comentário. Porque a limpeza era também, acho que era, e era uma limpeza de afeto. Né, e isso me chamou muita atenção. Tinha uma porta de grade aberta e, e simbolicamente ela estava é fechada porque eles falavam com a gente por trás dessa porta aberta. Né? Então, e a luta antimanicomial muitas vezes esquece dos HCTPs. Ela só pensa nos manicômios comuns. Né? Ela não pensa nos manicômios judiciários. É, eu vou voltar para o Espírito Santo com isso tudo, assim, porque eu acho que isso é mais do que necessário. Acho que é só um comentário mesmo. Obrigado. Um minuto e um segundo. não. Aí ao longo da fala, quando der um minuto, ó, um minuto. Tá bom. Eu sou o Neli do CRB06 São Paulo eu estou aqui representando o CRP e a Comissão de Direitos Humanos da qual eu sou membro quer dizer que infelizmente o relatório do, do Conselho Regional de Psicologia não chegou a tempo por uma questão meramente administrativa da qual até mesmo eu em parte por ela a decisão foi bem anterior mas ela demorou para acontecer de a gente mandar o relatório para ser lido e infelizmente não deu tempo. Mas Isso não diminui a riqueza e a, a, o, do documento, ora, feito pelo Conselho Federal, que tem, sem dúvida nenhuma, né, um caminhar pela frente, não só para, dar, para fazer a denúncia, dar visibilidade e mudar, certamente, a, a questão das concepções, os encaminhamentos jurídicos possíveis com esse documento né, do Conselho Federal de Psicologia. É, quero dizer também que nós, em São Paulo, fizemos sim é, e fizemos... É, as inspeções no hospital de custódia de Franco da Rocha que é um o con conglomerado de violações Já deu tempo. não, totalmente fizemos sim em 2011 no hospital de custódia 1 no, no hospital de custódia 2 e em 2014 que, era, que seria esse relatório que nós mandamos para cá mais fora do tempo é a área de medidas realidade é tal qual, tudo que vocês já relataram, e com a diferença que não tem ácaro, e São Paulo tem percebido nos colchões. Fora todo o resto de uma realidade que é realmente é desumanizadora. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, sou do, da gestão 07 estou aqui como conselheira do, da Comissão de Direitos Humanos é, nós participamos da inspeção então, junto com outros conselhos profissionais o Ministério Público, o AB do Rio Grande do Sul e faço coro, enfim, aos que falaram realmente, vocês vão ver no relatório é, no estado do Rio Grande do Sul, então nós tínhamos cocô de rato, no um, um ambiente em que era, um, um, o usuário estava isolado para tratamento de tuberculose então, nós tínhamos situações bastante complicadas o esgoto, enfim, tudo isso que foi falado a gente tinha e também a dificuldade dos afetos, No medida em que nós chegamos lá, numa aula fechada e o, o agente nos perguntou, vocês vão entrar? Não, sim, nós vamos entrar. E aí nos fechou, nos cadeou dentro da, da, do alojamento, assim, me deu aquele frio na barriga, bom, estamos aqui, hein? estamos aqui para escutar essas pessoas e as pessoas falaram muito. E falaram de dores, falaram de... de maus-tratos, falaram de... Enfim, vocês podem ler o relatório, ele está bem, bem completo nesse sentido. E uma das coisas que eu, que eu queria trazer, assim que, que para nós o que ficou, depois de tudo, né, depois de tanta degradação que a gente viu, de tanta... É, é, enfim, completa, completa assujeitamento daquelas pessoas, porque algumas estavam na frente de uma TV sem áudio. A gente vê um prato de comida com uma bomba de chimarrão como palher, e quem conhece bomba de chimarrão sabe que ela é arredondada, né? dos dois lados, ela não tem como. E eh, nós nos perguntávamos então qual é mesmo a mesma necessidade de um lugar como aquele. E a gente, eu o psicólogo Lúcio, que está aqui também, acompanhando a, a, a inspeção, psicólogo fiscal lá do conselho, nós nos perguntamos, é, tem que ter outros jeitos de fazer. Né? A gente sabe que tem no Brasil já outros modelos, então vamos avançar, por favor, e por mim, que aquele prédio, né, não para as pessoas dentro, né, mas que aquele prédio seja desativado o mais rápido possível. Obrigada. Obrigado. Pois não. Um, dois, três. Tentar ser bem breve. Boa tarde a todos. Meu nome é para os Eu estou representando a Comissão de Direitos Humanos do CRP 22 do Maranhão, estamos com a Nema e também o Tribunal de Justiça do Maranhão, a Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. A gente observa, sim, que é um lugar comum as condições né, dos nossos é, cumpridores de de segurança de norte a sul do Brasil, mas nós conseguimos, ultimamente eu comecei a trabalhar com essa matéria especificamente desde 2010 que foi a primeira vez que um representante do PAIRI foi ao Maranhão né? e nós conseguimos montar este ano um grupo de trabalho para implantar a política antimanicomial no Maranhão, que é composto pela segunda vara de execução penal unidade de monitoramento e fiscalização ambas do, do Tribunal de Justiça Secretaria da Justiça e Administração Penitenciária Secretaria do Estado da Saúde Ministério Público estamos carentes ainda da Defensoria Pública do Estado e da OAB. Talvez por falha nossa de também não insistirmos no acesso a essas instituições que são importantes. E outras também que são importantes, como a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, né, dentre outras instituições. Então, a gente está tentando fazer um trabalho para desinstitucionalizar essas pessoas que estão lá há anos também, morando no Hospital Minas Rodrigues. Muito obrigado. É o não, se um colega aqui do meio, foi o segundo depois você, tá? Olá, Tatiana, psicóloga atuo no sistema socioeducativo aqui no Distrito Federal com adolescentes infratores, é, trabalho especificamente com saúde mental dentro de uma unidade de internação aqui no Recanto. É, queria pedir para a gente em outros momentos, né, com a presença do CFP do, da UAB, do CRP aqui do DF que eu senti falta do pessoal aqui na mesa também é, a gente está discutindo a realidade dos sócio-educandos, né, dos adolescentes é, em cumprimento de medida socioeducativa, que tem alguma hipótese diagnóstica de transtorno mental eu acho que também é uma realidade bem complexa e muito necessária da gente estar tá fazendo essa discussão tá? era só isso mesmo obrigado e anotado, tá? É, com a colega aqui? Aqui é o, o João. Ela pediu primeiro aqui. Oi? É, é o seguinte, eu estou ouvindo os relatos de todo mundo aqui. Eu estou sentindo assim uma necessidade de、, de, de parte principalmente dos conselheiros que estão aqui me representados, de a dar uma continuidade a essa discussão. Eu vejo que o Romano, embora eu dificuldade de, de acompanhar a fala toda, mas você fez uma proposta de a gente dar continuidade com as práticas. Né? Eu fiquei pensando que a gente podia é, levar essa proposta de organizar, que acho que já foi feito em um momento aqui, de organizar é, reuniões regionais, a gente tem um, um Encarnamento lá em Santa Catarina nesse sentido, de fazer um, um, fazer um seminário regional e fazer uma audiência pública. Né? o resultado do nosso trabalho, que agora vai ser muito mais interessante, juntando todo esse material do, do relato nacional, evidentemente. Mas, principalmente, que eu acho que a gente poderia levar, essas questões né, mais gerais que foram colocadas aqui pelo Firesi, né, no, é Firesi o nome da de Italiano, Venturini, desculpa, as minhas malas ruins, mas, é, do Venturini e outras que foram colocadas aqui, que eu acho que deveria, ter esse painel, assim, de que foi colocado para ser referência para a gente sair num processo de discussão com, com o arcabouço de uma política, né, mas uh, que deu outro resultado que eu concordo com ele. A gente precisa dar a onda com alguma qualidade, né, com uma intervenção de maior qualidade. Eu acho que a experiência nossa nos dá essa atenção. Porque, obrigado, que Eu agora é, só ela. Último aí a gente encerra as inscrições. Dado o tempo para a gente por quem sabe as considerações finais aqui. Eu sou a Dona Maria Ligue, e estou representando o CRP Pernambuco 02. A foto da chamada do seminário é do lado do HCTP Pernambuco. Então, a nossa conselheira e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos de Pernambuco, Tatiana tá Maurinho, nós a parabenizamos e ela fez uma cara: disse, Junto, vocês não podem me, me parabenizar. A nossa foto foi escolhida porque ela, ela retrata a pior realidade foi que a gente disse pois é, né, então outra coisa que aconteceu em Pernambuco com a nossa inspeção que a gente ficou sabendo é que uma pessoa foi fazer a avaliação psicológica e só passou 15 anos presa lá, só saiu depois dessa inspeção então o sentimento né? a reflexão é, a gente pode sair realmente daqui desse seminário sem propor que se tire o H dos hospitais porque não, não há tratamento. Se não há tratamento, não pode ser no edívio do seu hospital. Obrigada, boa tarde. Devidamente anotado. <risos> Bom, então eu queria agora passar as considerações finais aqui da mesa. Proponho que o Luiz faça a resposta da pergunta, né? Já, é, já, já, já, já, ficou já, já. Já ficou Você terá também um minuto. É, tem algum questionamento, você disse que são mil pacientes em é, é, medida de segurança hoje no país, é isso mesmo. É, nós tivemos um seminário na, na semana passada em Belém e o dirigente, um alto dirigente do DEPEN, ele falou isso. Medida de segurança, total 6.097 no Brasil. E de internamento, que se pressupõe -se aos, os casos de delitos mais graves de internamento 2.497 ambulatorial 3.600 o total de medidas de segurança 6.097. É, tem uma outra uma outra observação aqui acho que é uma, uma correção a aquilo que eu disse é, diz assim, responsabilidade, responsabilidade, que foi os termos que eu usei, do Código Penal de 40, imputabilidade inimputabilidade, lei 7.000, a nova parte geral, a partir da reforma de 84. Você falou de responsabilização, por isso que eu coloquei, você está falando dessa responsabilização que a psicanálise tem trabalhado? Sim, isso, isso, nessa, nessa perspectiva. É, é, só um comentário, dizer que... o. Uh, a legislação, a técnica legislativa, ela altera determinadas coisas, mas mantém o sentido, mas mantém, a, de alguma forma, a lógica. Quer dizer, quando você vê, é, é inimputável aquele que é absolutamente, absolutamente incapaz de entendimento e de, de autocontrole, quer dizer, é uma generalização é, é, que não é, é de acordo com a, a experiência, não é de acordo com o conhecimento que nós temos. Quer dizer, existe uma diversidade, uma, existem tantas formas né, de transtorno, de doença, de, de loucura, enfim, quanto de. de e aí a, a, o sentido da, da irresponsabilidade que leva, que conduz a essa. Assim como a periculosidade. A periculosidade do Código 40, isso assim, Presupõe-se perigosos aqueles que, de acordo. Isso sobe do, do, da reforma do, do, geral, em 84. Em 84 aparece lá no finalzinho. Né, a ideia de que base mantém-se o exame de cessação de periculosidade, ou seja, a, a periculosidade aparece de forma escondida. Assim como uma série de outras questões é, é, que estão no Código Penal relativo à medida de segurança em 40, aparece em outra legislação exemplo, a lei de execução penal. Né, aparece dentro dos critérios da medida de infelizamento condicional e prisão domiciliar, por exemplo, que são medidas pensadas como medidas de segurança. E, então, tem algumas é, questões que são é interessante que a gente analise essa gente, então só, só para concluir o que, eu, o que eu proponho é a criação de uma comissão formada por CFP, OAB para mudar a medida de segurança tirar a medida de segurança do código penal né, inspirada no código rouco fascista italiano, substituindo talvez por uma espécie de uma medida de cuidado das pessoas né, mudando a concepção adequando a, a legislação atual então essa e só uma última reflexão gente, se a lei brasileira prevê que certas pessoas são essencialmente diferentes e tendentes ao crime não adianta depois a gente reclamar se elas não são tratadas como gente Obrigado, Luiz, pelas suas considerações. Eu vou inverter, vou deixar que a companheira Nelma seja a última a falar. Vamos lá, Mike. Na verdade, eu quero fazer só uma observação quando a colega do Rio Grande do Sul fala que a gente precisa pensar outros jeitos né, de, de cuidado. É, a experiência do Pai Língua tem sido muito exitosa. né? Eu, eu trabalho em consultório na rua e a base do consultório na rua que eu trabalho era junto ao CAPES AD3, que é o primeiro CAPES AD3, né? 24 horas da região centro-oeste. É, que é em Aparecida de Goiânia, a gente tem pessoas em medida de segurança que frequentam o CAPS, que estão no CAPS no dia a dia conosco, então tem outras formas de se fazer esse cuidado, mas para isso é preciso pensar em uma outra ética do cuidado que não a ética do cuidado ligado ou remanescente da lógica manicomial. Para isso, a gente precisa lutar bastante, porque existe uma maré vindo em cima da gente aí, que a gente sabe que não está não tá fácil. Né? Na questão da legislação, a gente tem visto que o Congresso não nos representa em muitos aspectos. Né? E para mudar, para a gente tentar fazer diferente é, na nossa prática, a gente vai ter que fazer outros seminários desse, outras discussões, talvez o GT de fato seja uma saída... Ah, e aí, o jeito não só do federal, mas com a, as parcerias, seja uma saída para a gente pensar em outras práticas psico é, nessas instituições, nesses espaços. Gostaria mais uma vez de agradecer ao Conselho Federal de Psicologia. O Conselho 09 está à disposição de todos e todas. Boa tarde. Obrigado, Mike. Passa a fala para mim né? Bom, na verdade, eu quero só enfatizar que eu acho que a proposta do Luiz, da gente fazer modificação na legislação, eu acho ela muito viável, porque no Brasil a gente não tem muito problema de mexer na lei. O problema é alterar a prática. Mas, ao mexermos na lei, a gente já tem o respaldo de uma norma para que essa prática possa se alterar. E, de fato, acho que não faz mais sentido a gente perpetuar uma medida de segurança nas condições que o Brasil, ele e ele estabelece então eu acho que esse é o caminho para que desse seminário a gente possa ousadamente avançar nesse sentido Obrigada é, concluindo aqui os nossos trabalhos, companheiros e companheiras, colegas, cidadãos e cidadãs. Amanhã nós temos, então, uma, duas, três, quatro outras temas. Eu gostaria de lembrar los o mito da periculosidade e as medidas de segurança às 9h15. Nós começamos os trabalhos aqui mesmo, neste espaço. Não é isso, colega? É, as, logo após as 10h30, os danos da política proibicionista anti antidrogas, reflexos humanos e super importante. Está aqui o Vladimir, que vai estar na mesa, bem com. E o professor Leno, que virá da UNB. Na parte da tarde, nós temos o que pode a psicologia: avaliação, tratamento e orientação pela reforma psiquiátrica e pela luta antimonicomial. Que nós teremos também a presença de, de outros colegas. E, por último, alternativas possíveis à experiência de Minas Gerais e Goiás e aos desafios da inclusão nos serviços substitutivos residenciais terapêuticos. Bem como uma proposta que foi hoje, surgiu junto com o nosso querido professor Vigílio dizendo que talvez a gente possa sair daqui com uma carta, né? e mediante as questões que foram aqui apresentadas, bem como nos outros debates foram apresentadas questões também, nós possamos sair com uma carta e articular essa carta com os demais atores, a saber com a OAB, que é a casa que nos recebe aqui hoje. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigado pela presença.